Nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santos e região. Região que vai até, pega inclusive o Vale do Ribeiro, não apenas a Baixada Santista, mas o Vale do Ribeiro, que é o Antônio Pires Gomes. Bom dia Antônio, muito obrigado pela presença, prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco, o prazer é meu. É uma grande satisfação e alegria estar participando aqui desse programa na manhã de hoje. Muito bem. Vamos conversar bastante sobre os rumos da panificação aqui em Santos e na nossa região. O Antônio é um novo presidente, do... novo porque depois de 35 anos de mandato do antigo presidente de Alino Rosário, o Antônio assumiu e já está há três anos à frente do sindicato. E teve o trabalho de unificar todas as associações que cuidavam desse tema. E hoje o Sindicato da Panificação, dos panificadores e confeiteiros da região já vai se tornando uma realidade. E, aliás, a sede que fica aí na Afonso Pena após o Canal 6 já está em obras para ser concluída em breve, é o que todos nós esperamos. Eu queria, inicialmente, Antônio, conversar um pouco, você nos desse um panorama da situação econômica do setor. O Brasil vive momentos, todos nós sabemos, de imensas dificuldades no campo econômico, com inflação, agora com deflação, mas de qualquer maneira, o preço da, da, da, das mercadorias nos supermercados, nas gôndolas está sempre cada vez mais alto e aí. É, a população reclama muito disso, a chamada carestia. E além da questão eh, econômica, dos preços, também temos desemprego e outras tantas eh, situações que beiram até um clima dramático, porque temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome, a população de rua, a gente observa em todos os locais da cidade de Santos, por exemplo. Enfim, é uma situação extremamente difícil. Do ponto de vista da, eh, econômico, como é que estaria a situação do setor de panificação aqui na nossa região, na região que o seu sindicato abrange? É, o setor de panificação se encontra muito forte e pujante, na verdade é, todos nós fomos impactados pelo período de pandemia, mas a Sim. padaria por ser uma atividade essencial é, acabou tendo sua atividade continuada, com restrições, então acabou... É, saindo do, do período de pandemia mais fortalecida, Sim. desenvolveram serviços de delivery, que até então não era um é serviço muito comum na, nas padarias da região e além disso, é, você vê hoje as padarias tomando multi-formatos, né? é. acho que quando a gente pensa, passeando pela cidade ou pela nossa região de forma geral tudo isso que eu estou falando é visível nas padarias que a gente tem hoje na nossa região existem multi-formatos, padarias de pequeno porte mais tradicionais, existem megas Padarias com até 170 funcionários no único endereço, onde a padaria tem uma capacidade de adaptação muito grande, é, consegue entender muito o seu consumidor e hoje ela não está mais associada somente à venda do pão, que Sim. continua sendo o nosso principal produto, claro, obviamente. É, né? é, mas hoje a padaria está pronta para é, atender e servir o nosso cliente nos diversos momentos de compra e consumo ao longo do dia, não só no café da manhã no pão do final da tarde mas na sopa, no frango assado, no é doce, aí, na confeitaria, no almoço. Então, acho que isso se deve a essa capacidade de adaptação, de adaptação da panaria. O setor tem gerado empregos? Tem gerado. Aqui na nossa região, nós geramos 15 mil empregos diretos. Sim. Baixada Santista e Valido Ribeira são mais de 1.200 é, empresas de planificação e essas geram aí 15 mil empregos diretos, além de vários empregos temporários, a nossa atividade é bastante operacional e para atender o fluxo de turistas que a gente recebe Sim, durante claro. a temporada, a gente claro. abre muitas vagas temporárias. Agora, uma, uma questão que aí entra muito pela curiosidade do lado do consumidor, Antônio. O que a gente observa é o seguinte, em padarias diversas, há uma variação, até eu diria exagerada, no preço do pão, por exemplo. Então, você encontra aqui, em na, na, na, Santos, <risos> em regiões como a do Gonzaga, você encontra padarias ou mesmo lugares que fabricam pão, seja um supermercado, Sim. enfim, é, o, o, o quilo custando, num determinado lugar, R$ 14,90. No outro lugar ele custa R$ 23,90. Em alguns, R$ 17,90. Ou seja, por que essa variação, por essa disparidade de preços no quilo do pão? É, hoje o preço médio na nossa região está em R$ 18,99. Mas o cenário não é diferente do que você falou, existe aí um gap de preço mínimo e preço máximo praticado nas regiões. Primeiro question especificamente com o conflito Ucrânia e Rússia, você teve um impacto muito grande no preço de farinha, mas principalmente porque o principal custo que compõe o preço do pão francês são os custos indiretos. Energia, aluguel de locação, mão de obra. Então. Sim. O custo da farinha, é claro, que teve uma especulação muito grande. Ucrânia e Rússia são o terceiro e quarto maior produtor mundial, ainda que o Brasil não, não comprava muitos produtos desse mercado. Sim. Quem comprava veio comprar aqui da Argentina e Canadá, que é quem abastecia o Brasil. Então houve uma especulação desde o início aí do conflito. Mas o preço final, a composição do preço final do pão francês, é, pesa muito os custos indiretos. E que aí, por isso, você tem essa variação de locação, energia, enfim. Vocês como entidade sindical, vocês têm essa preocupação, porque o, o relato do consumidor e mesmo a experiência da gente, mesmo no dia a dia, porque para é uma coisa, como disse você, essencial, as pessoas diariamente, se não diariamente, pelo menos dois em dois dias, estão frequentando as padarias. A gente observa em muitos casos o seguinte, Antônio, o preço é muito caro, e o serviço não é tão bom, porque o número de empregados é pequeno. Há padarias onde há um grande número de empregados, a gente observa isso. quer dizer, É aquele que atende o pão, é aquele que vai para o caixa. Etc. Agora, tem, tem locais mais, assim, eu diria, familiares, com essa perspectiva familiar, onde a, a, a esposa do dono está no caixa e tem uma pessoa atendendo no balcão, o preço é caríssimo, ou seja, formam-se filas enormes em determinados horários por falta de pessoal, vocês como sindicato, como entidade sindical dentro dessa visão moderna, vocês orientam é, os seus associados, enfim, no sentido de bem atender, porque pelo preço que cobram, tem a obrigação de atender bastante e bem. Né? Eu mesmo já, já testemunhei diversas é, confusões em, em padaria, exatamente por isso, o preço é alto, o serviço é ruim, tem pouca gente trabalhando e parece que fica por isso mesmo. É, eu vou discordar, acho que existem, claro, casos pontuais que podem refletir aí o que você está falando. Sem dúvida, existem mesmo, eu digo isso porque testemunho Sim, isso quase que diariamente, mesmo. então não é, Mas não é conversa. Mas acho não. que essa não é a realidade do setor, acho que o setor vem passando por um processo de profissionalização muito grande, acho que é, isso se deve à mudança de geração que está frente Sim. ao negócio, é, no meu caso é, no mesmo... No meu caso mesmo, é... o presidente sindicato... É. <risos> A padaria estava com meu pai há 50 e poucos anos, ah, ele cidade, com o um sócio. Há seis anos atrás é, não, não recebia nem cartão, era somente em dinheiro. É. É, nos últimos seis anos a gente passou por uma reforma enorme, passamos de nove funcionários para 32 funcionários, passamos por uma série de, pro, de de oferecer uma série de produtos e serviços para o nosso cliente. E eu acho que a, a, a história que eu estou contando da padaria Arco-íris, da qual eu faço parte, que é um dos meus negócios, é, reflete um pouco, se a gente pegar a quantidade de padarias que foram reformadas, que foram sim. É, inauguradas... Mas o sindicato tem queridos. essa preocupação de olhar claro isso? que tem. De observar e a orientar, a tem... porque eu acho que é o caso de orientar. Todos os serviços ah. é, que são prestados dentro da padaria, o sindicato tem um olhar com cuidado em relação a isso. Mas a gente também entende que existe sempre a decisão individual do empresário sim, à frente claro. do seu negócio. Claro. Mas claro que o papel do, do sindicato é ser um facilitador, é suprir de informação... E, e, condições para que aquela pessoa possa tomar a melhor decisão é, à frente do é, seu negócio. É mostrar para o empresário que agindo dessa maneira, ele está prejudicando o próprio negócio. Porque não, não, não pode deixar de atender bem. O, quando você forma uma fila enorme de 10, 12, 15 pessoas na fila com um caixa e, e aquilo não anda e aquilo fica E as pessoas perdendo tempo ali simplesmente a pessoa muda de padaria hoje com a oferta de padaria vai mudar para além, além do além do custo ser no caso específico dessa padaria qual verdade, referir, o próprio, é caríssimo é um dos mais caro do Gonzaga o, próximo, o próprio mercado eu acho que acaba eliminando esse tipo de empresário Sim, né no, no médio longo prazo é, ou o empresário acaba se adaptando àquela necessidade do, do consumidor. Mas, na verdade, assim a, a, o setor de planificação tem uma característica única que, primeiro, que são atividades de longa data. né? Existem padarias de 70, 50 anos pela cidade. E em todas elas, o, o dono, o proprietário está muito à frente do negócio. Então, ele está muito próximo do cliente Sim. de ouvir essas reclamações e possíveis falhas que existem, obviamente, e poder consertar. Eu acho assim que essa é uma diferença. Tanto que... A relação da população com as padarias da região é muito próxima. Tanto Sim. que a gente costuma dizer que todos nós temos uma padaria. Quando você vai tomar um café, falar: fala, ah, vou tomar café na minha padaria. É a padaria que está perto da sua casa, aquela Sim. que você chega... Vai ser bem atendido. E o atendente é, sabe é claro. como que você gosta do pão não, da ponta é. moreninho, na chapa, prensado, com miolo, sem miolo. Então, acho que essa relação da população com as padarias da região ah, é não. muito próxima. É, é consequência aí do bom atendimento, de se sentir acolhido, é um ambiente familiar. Você sabe, inclusive, que a padaria tem uma característica, é muitas vezes a independência da criança. O primeiro lugar que o pai e a mãe falam para o filho ir sozinho é na padaria. Porque na padaria, quando chega a criança, você sabe de quem é o filho, é um ambiente familiar, que qualquer problema ali, é na padaria que eventualmente você não tem o dinheiro suficiente, você fala, ó, acerto amanhã que chega e pergunta, minha esposa já passou para comprar pau? Porque você tem uma relação muito próxima com o teu cliente, é que você ao chegar na padaria, o proprietário já diz, ó, oh, chegou aquele leite da fazenda que a senhora gosta, então eu acho que essa característica é, é. da população, ela vai de 5 ah, a 6 vezes na padaria, média da semana, em nenhuma Sim. outra atividade você tem, tem esse esse, tipo, essa frequência claro. e mais do que isso, você pode ir em outras atividades, vou usar o exemplo do supermercado, você sempre vai ser mais um. É. Na padaria não. Na padaria, claro que com a frequência, Lógico. você passa a ser conhecido, chamado pelo nome, você sabe vai qual que é aí. o gosto. É verdade. E é... isso tem uma relação essa, muito próxima. Essa é uma realidade. Antônio, <coughs> Felipe, já, já retornamos o contato com o Fernando, ainda não? Então tá bom. Então vamos continuar conversando aqui com, com, o, com o Antônio Pires Gomes. É, presidente, é, eu queria saber o seguinte, o fato é que as padarias melhoraram muito, hoje são padarias realmente até sofisticadas, né, chamadas padarias chiques, quer dizer, mas é, o consumo do pão exatamente, ele... Aumentou, diminuiu, mantém uma média. Como é que você está acompanhando isso? Esse ano ele permanece estável, estável, muito em virtude desse incremento, né? O pão sempre foi considerado um pão, é, um produto, desculpa, de baixo valor dentro da cadeia alimentar. Sim. E com o cenário <cười> especulativo que a gente teve em relação ao mercado do trigo, hoje ele deixou de ser, muitas vezes, um produto barato. É então, claro que a gente tem essa preocupação. Mas o pão é muito difícil Você substituir o, esse produto Sim, quem gosta, gosta é. mesmo, E isso. na verdade ele vai com tudo né? Ah, então é. é difícil você substituir Então este ano especificamente A gente tem uma estabilidade No, incre... no consumo é... eu, eu faço essa pergunta Antônio, pelo seguinte Porque aí é um cálculo do, do cidadão comum Diante de tamanhas dificuldades Quer dizer, Hoje uma, Um pãozinho francês, uma média Como nós chamamos, né é, custa mais de um real. Você compra cinco médias, você paga, se for uma padaria, sete reais, oito reais, isso é uma padaria cujo preço seja médio, porque se for essas padarias mais caras, cinco médias, a não ser que seja desse tamanho o pão, é pequenininho, para poder reduzir o preço e não assustar tanto o cliente. Mas tem padarias também que colocam um pão enorme, até para cobrar mais. Enfim, essas situações de fato acontecem. Porque hoje ficou realmente, como disse bem, você disse, ficou pesado. Porque hoje você vai comprar meia dúzia de médias todos os dias, por exemplo, você vai gastar R$ 8, R$ 9, reais, quer dizer, se você multiplica isso no fim do mês, você tem quase R$ 300 reais de pãozinho. É? Então, isto é muito caro. Como é que o sindicato vê isso? De que maneira vocês podem orientar os seus associados? De que maneira vocês podem reduzir isso? Porque, evidentemente, a, a, a situação da população não é boa. É uma situação difícil, cada vez está mais difícil. É, a gente teve um incremento de vários custos ao longo do ano né? de energia. A gente espera e já está vivendo isso de deflação de alguns dos produtos. Toda a cadeia de laticínios, queijo, mussarela, você já começa a ter um movimento de deflação. Chegou a um ponto insustentável. Insustentável. Né? Na verdade... A mussarela todo... custando mais que carne. Sim. E Vamos na dar. verdade toda a cadeia... De laticínios foi muito impactada. O pequeno produtor encerrou suas atividades hoje. Só a quantidade de, de, o, o leite, né? de leite. vacas para a produção de leite diminuiu em 10,3 por cento, porque estava tão custoso você manter o animal para produção de leite que você não conseguia nem vender, você, você preferia eliminar. E a gente hoje, o Brasil, tem 10% a menos minha, minha de, de animais para a produção de leite no país. Então, claro que lei da oferta e procura se acabou baixando, a ração animal aumentou muito e tudo isso impactou o preço final do leite e de todos os seus derivados. A gente está passando agora, é, desde o final de agosto, por uma deflação, vem caindo. Se espera uma nova subida agora é, para o final do ano, porque causa é o entre de outros fatores. Mas a gente vem acompanhando e teve muito aumento. Claro que com a deflação, esses preços vão chegar no consumidor final, até para que se mantenha a competitividade dos claro. negócios. Né? Não tem como. E nessa cadeia de, de gastos e, custo, e custos, Antônio, é, em que medida entram os impostos? É, a carga tributária no Brasil ela é muito grande, né, e um problema que a gente tem, boa parte, a maior parte das padarias se encontram no modelo tributário simples, é, que vem muito pressionado porque ele não é atualizado já tem alguns anos, e que com todo o cenário de inflação que a gente teve aí nos últimos dois anos, dois anos e meio, é, muitas empresas estão saindo do simples. É, nesse momento, considerando o histórico aí dos últimos 12 meses, isso traz um impacto enorme claro. em relação à saudabilidade e sustentabilidade do negócio. Então, se a gente pensar é, uma padaria que é, que é uma empresa de pequeno médio porte, eu costumo falar que é o grande entre os pequenos, é, ela acaba sofrendo aí quando ela sai do modelo simples, sendo uma padaria de pequeno, médio porte, você mudar o modelo tributário saindo do simples, isso é um impacto muito grande. E qual é a solução em termos de Brasil? É a reforma tributária. Fala-se tanto em reforma tributária, nós estamos há 10 dias das eleições. Sim. Ou seja, uma eleição atípica, aliás, que o que se vê, se vê de tudo nessa eleição aliás, só para fazer um parênteses, o que não se vê, por incrível que pareça, são propostas. É só um, um xingamento, Sim. ofensa, agressão, intolerância, intransigência, né? violência mesmo, e não se vê proposta. Ninguém discute uma proposta séria, por exemplo, em relação a uma reforma tributária decente no Brasil. Eu concordo plenamente com você, infelizmente hoje a gente discute pessoas e não ideias. Sim. Acho que todos os governos, até porque os dois principais candidatos à presidência já foram presidentes, Sim. então você tem ali, é, são conhecidos. Tem experiência, né? conhecem. É. É. então e, e eu acho uma pena o nosso ah, debate político ser tão pobre bom, hoje aí. em dia, acho. discutindo pessoas hoje se é favor ou contra a pessoa, e não a proposta. E posso garantir para todos vocês que tanto um quanto o outro tem boas propostas e propostas ruins, como é todo em, em todo, todo lugar. lugar. E eu acho que é importante essa discussão, promover essa discussão, assim como eu acho importante também é, para os outros cargos que estão sendo disputados Sim. na próxima eleição, a gente prestigiar as pessoas aqui da nossa região. Claro. Nas últimas eleições, só para deputado federal, a gente teve um número enorme é, de Sim. votos, de pessoas que não são da nossa região. Eu, eu costumo dizer que aquele deputado Tiririca, ele teve aqui na nossa região, 80 mil votos, você imagina. É, é quase você, o suficiente para mais uma cadeira. Você, você imagina, entre é, outros, entre tantos é. outros que tiveram. Enfim, é uma, é, realmente são os chamados paraquedistas que descem aqui, é, a Janaína Pascoal também teve uma, votação, uma votação expressiva, expressiva a família do Bolsonaro, Bolsonaro por causa do sobrenome. A gente poderia ter mais uma ou duas cadeiras por de certeza, pessoas brigando pela nossa região. Nós já tivemos época aqui. eu acompanho a vida política da região há muito tempo, né? como repórter, como jornalista dessa área. E eu, eu lembro do tempo, Pires, que nós tivemos aqui na região... Nós elegemos 11 deputados, entre federais e estaduais. Então, quando esses 11 deputados se reuniam e iam a um governador do Estado, ou até mesmo a um presidente da República, o peso é outro. É. Quando você chega com 11 deputados, a bancada, o presidente Sim. vai olhar com atenção, o Sim. governador Sim. vai olhar com atenção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para você eleger dois ou três, é uma luta tremenda. Sim. Não é? Enfim, tem esse tipo de dificuldade. Mas o fato é que ninguém eu não vejo propostas, por exemplo, de um tema tão importante para o país, para a economia do país, como reforma tributária. É. É, acho que se discute muito superficialmente. Sim. Tem lá o né? Imposto Único de volta há 40 é. anos que se fala no Imposto e, Único. E se perde em aprofundar um pouco mais essas claro. discussões e é este o momento. É, hum. Para que depois das eleições, seja quem for eleito, possa ser implementadas. E eu acho que ela é fundamental, acho que a reforma tributária ela é fundamental é, para todo o setor econômico e para o crescimento do país. A indústria é, do país vem é, perdendo espaço, o agronegócio vem crescendo por méritos deles e Sim, o Brasil claro. é é um sucesso no agro, mas uma indústria forte, um país forte, é fundamental e passa pela indústria. Claro, a, a indústria de planificação ela é a maior indústria em 80% dos municípios brasileiros. E, ela, e não é diferente na nossa região, baixada Santista e Vale do Ribeira, com exceção de Cubatão, Sim. a indústria de planificação é a maior indústria de todos os municípios da nossa região. Uhum. Então eu acho que quando a gente tem uma indústria forte, o país é forte. Não adianta a gente produzir o, o café... Exportar o café e depois comprar a cápsula. Porque senão é uma, é uma, é uma conta que não fecha É uma coisa de louco, é complicado. Então, é, é, é por isso, e esse é o momento, como você bem disse, é o momento oportuno. Se não for é debatido isso no processo eleitoral, será quando? Então, eu, se tivermos o segundo turno, quer dizer, não, não se sabe ainda, mas se houver o segundo turno, eu espero que nesse período, onde teremos apenas dois candidatos e uma. Uma única eleição, ou talvez duas Quem sabe de governador também enfim Onde essas duas eleições Aí sim nós tenhamos tempo Espaço para poder colocar proposta, na mesa Porque sim. aí é a hora de discutir O que, que o senhor pensa de reforma tributária O que, que o senhor vai fazer sobre a reforma tributária sim. O que, que o senhor garante O que, que é possível fazer Com um especialistas e não, Isso não é possível, isso é delírio isso... Ou seja, senão não se vai a lugar nenhum sim. É a promessa, é a conversa E fica por isso mesmo, né, Antônio? Verdade. Eu acho que tá na hora de nós começarmos a tratar seriamente isso. É, eu acho que a população, infelizmente, tem um pouco de aversão ao assunto, mas é fundamental que a gente entenda que ele faz parte da nossa vida, ele tem um impacto tremendo na nossa vida pois. e não existe outro caminho a não ser discutir. Não pessoas, mas ideias e propostas. Muito bem. Antônia, peça sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, dia 22 de setembro. E nós estamos recebendo com muito prazer Antônio Pires Gomes, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região metropolitana, da Baixada Santista e até o Vale do Ribeira reunindo aí mais de vinte e tantos municípios, são mais de 1.200 é, estabelecimentos comerciais que trabalham com a indústria da panificação e de confeitaria, portanto é uma área de, uma de abrangência muito grande e o, e o sindicato está se modernizando no sentido de poder fazer frente a essa necessidade de consumo da população e também de atendimento dos seus associados os panificadores. Agora eu queria chamar, o Antônio, o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Celso, que é sempre muito preciso em todas as suas previsões. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo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 Um abraço a todos. tempo Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas aí para os nossos amigos e internautas nesse período que a primavera começa hoje. Mas nós temos, já tivemos um inverno tanto quanto estranho, né? Eu, eu, meu caro, com até com muito calor em determinados dias, em outros mais frio, muita chuva, enfim, ventos fortes e agora Começando a primavera, o que se espera é que o tempo amenize um pouco, pelo menos, como mas, mas previsão do céu, sem acho que vamos continuar com frente fria e chuva por mais algum tempo, né, Antônio? Uma previsão <risos> boa para se consumir pão e sopas e caldos nas, e padarias, nas padarias da região e também. Tomar, e tomar um cafezinho. Aliás, é um hábito hoje, Antônio, que não havia, por exemplo, na minha época, que moro em Santos há tantos e tantos anos, é, que é a padaria você ia para comprar pão. Quando muito, quando muito, tomava lá um pingado, uma média com pão com manteiga no balcão em pé. Mesmo. Hoje criou-se um hábito a pessoa tomar um café da manhã na padaria, ou seja, a família inteira. Então você observa muito, quando você vai comprar pão, ou comprar cigarro, qualquer coisa assim mais rápida, você observa que famílias inteiras, crianças, sentam ali nas mesinhas da padaria para tomar um bom café da manhã, tipo, mais ou, como se fosse um almoço, é. antecipando o almoço. O que eu acho que mudou é que antigamente você ia até a padaria tomar o café ou um pouco manteiga por uma necessidade, Sim. e que hoje você vai também pelo entretenimento, pelo momento. Então hoje você vai, prazer, né? é, você vai até a padaria, como você falou, como se você estivesse no num restaurante. É tomar isso. um café da manhã, começar bem o seu domingo, é. você ter um contato familiar com os filhos, isso é muito comum. É. É, isso se deve também às reformas que as padarias da região vem promovendo, quando começou a colocar mesa, áreas de convivência, áreas de consumo dentro do estabelecimento. Até pouco tempo atrás era no balcão, que não promovia tanto esses encontros. Hoje você vai até a padaria para marcar o encontro de negócios, já se fechou contratos Sim, nas claro. mesas das padarias é, do meu Reuniões de toda ordem. Né? Cafezinho, é. ponto de encontro, então... Até reunião política, viu? É, então eu acho que é isso, eu acho que as padarias se adaptaram para isso, para poder servir nos diversos momentos de compra e consumo. Hoje você vai na padaria até quando você não quer consumir, mas porque ela tem um ambiente agradável para que você Eu possa Encontra os amigos, que um lá, senta, toma um café. Isso é mais ou menos que nem a loja de conveniência em determinados postos de gasolina. Sim. Né? Que acabaram se tornando locais de encontro. É. Verdade, é uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural, mas você sabe que as padarias aqui é, do Brasil você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E isso se deve até às lojas de conveniência não serem tão fortes aqui no país. Várias lojas americanas, é, lojas de conveniência, desculpa, americanas como a 7-Eleven, por exemplo, já sim. tiveram várias tentativas de ampliar no Brasil e que elas não fincaram bandeira, muito porque as padarias ocuparam pouco esse espaço. Hoje você vai na padaria e encontra de tudo, né? de todos os produtos e serviços. Sim, sim. Então, é, a padaria é uma loja de conveniência hoje, é a extensão da nossa casa, é o lugar mais democrático da nossa região, depois das praias. É verdade, porque você encontra do cafezinho a uma boa garrafa de vinho. Há uma pizza, que as padarias fazem também, toda a sorte de lanches. Né? E, e, e você sabe que tudo isso se reflete nos números do setor. Hoje, passa pelas padarias aqui da região 25% dos produtos de consumo de massa, como embutidos, presunto, queijo, pois laticínios, 40% dos cigarros, 30, 35% das embalagens e 80% da farinha de trigo. Então esses são números muito robustos de uma participação de um setor que vem crescendo, independente de todas as diversidades, durante um tempo Sim. se achou que as padarias iam acabar, porque o mercado começou ah. a vender pão, mas a gente viveu esse, esse questionamento, algumas padarias foram é, virar um mini mercado... <coughs> nenhuma dessas previsões é, acertaram, na verdade a padaria saiu de todo esse processo ainda mais forte, se adaptou para atender ainda mais e é melhor verdade. o cliente é verdade, essa mudança cultural não afetou de fato a padaria, a não ser aquelas padarias que não se modernizaram porque nós temos ainda algumas sim, sim. que fazem lá um pão mais ou menos e na verdade vivem mesmo é da venda de bebida alcoólica sim. no balcão do lado e tal, que queria até uma imagem não muito boa para o próprio estabelecimento e isso, isso obviamente sempre tem casos pontuais. Mas, de forma geral, até as bebidas alcoólicas, hoje as padarias estão vendendo menos, né? Antigamente, Sim. se vendia muita dose no balcão da padaria. É, a pinga, a cachaça, é, não é. sei o quê. Hoje, é. não. Hoje, o, o negócio mudou tanto que a grande maioria das padarias, obviamente não são todas, acabou abrindo mão desse negócio para prestigiar e privilegiar um público familiar e que esteja dentro da padaria consumindo outros produtos, Beirute, lanches, pizzas, claro. sopas. Pão de queijo também. Pão de caráter. Você falou agora há pouco, é, uh, Antônio, eu queria, eu, eu, eu, a propósito, eu queria, não queria perder a oportunidade, da venda do pão em supermercados. Como é que vocês lidam com isso? Porque o supermercado acabou oferecendo um preço melhor, mais interessante. Como é que vocês lidam com essa situação? Eu acho que isso é, faz parte do, do mercado, da dinâmica. Eu vejo isso como naturalidade. Sim. Hoje a venda de pão não está só... É, em supermercados, algumas lojas de conveniência ah, também... Vendem. É, vendem, ainda não é muitas, mas algumas vendem, algumas tentaram, pararam. Então, acho que isso é uma realidade do mercado. Se a gente pensar que ah, o mercado está vendendo pão, a padaria está vendendo almoço. Ah, então, então a lógica tá é a mesma. A padaria está vendendo pizza. Mas eu acho que a padaria vem se consolidando hoje vários produtos. É, quando a gente pensa, a gente pensa em qual padaria eu vou estou falando aqui do sopas e caldos até pela previsão do, do tempo do, do que a gente céu, acabou de receber. É. Hoje quando você pensa em tomar uma sopa, um caldo, você pensa em qual padaria você vai. Então as padarias vêm se consolidando em diversos serviços. É. Frango assado não é feito só em padaria, mas ele é o frango assado de padaria. É. Hoje tem uma empresa grande multinacional, que lança lá o frango congelado com o nome frango de padaria. Então acho que as padarias vêm se consolidando e ela tem uma relação, e esse é o principal patrimônio das padarias, que nenhuma outra atividade comercial consigo chegar perto, que é a relação que a gente tem com, com o cliente. Não, sem dúvida. Aliás, por exemplo, frango o frango de padaria é aquela famosa televisão de cachorro. Isso, né? isso. Mas eu não tenho observado mais nas padarias essa, essa realidade de, de, de venda de frango nas padarias o que era mais ou menos comum há algum tempo. Isso saiu da, da, da, da, Não. da ótica da, das padarias, a da venda do frango? Isso continua, muitas padarias vendem frango. É verdade que a venda de frango nas padarias caiu, é, muito em virtude de que hoje tem vários pontos comercializando frango. Sim. E, além disso, eu acho que as padarias, a venda de frango se dá predominantemente no domingo. Algumas padarias Sim. fazem todos os dias, algumas sábado e domingo, mas predominantemente no domingo. E a padaria passou a oferecer outros serviços no domingo também, como os cafés da manhã, nas mesas. Sim. Então, acho que isso... As padarias continuam investindo muito no frango assado, só que hoje ela acabou dividindo as atenções com outros Quantas, serviços. Com outros serviços. Muito bem. Quantas padarias temos em Santos? É... 130 padarias, aproximadamente. E o mercado... Vamos dizer... Todos conseguem, atende a todos, é suficiente, é grande o número, é. a concorrência a, prejudica a concorrência, a, facilita, enfim. A, a quantidade de padarias em Santos, pela população, é bastante grande. É, Santos é uma das cidades que mais tem padarias por habitante Sim. É, e, obviamente, você acaba tendo um mercado muito competitivo com esse cenário. Claro. O que tudo tem um lado bom e um lado ruim, o lado bom é que faz com que a gente se preocupe, sempre está atendendo melhorar, melhorar o nosso cliente, mas, de qualquer maneira, a concorrência ela é sempre saudável, Sim, eu acho, sim, sim. Né? Essa, essa é uma visão. E na região toda? São, uh, uh, Santos é que tem mais. Santos Você tem me que disse que são mais ou menos 1.200 estabelecimentos 1, 200, em toda 200, essa região de abrangência isso, isso, do sindicato, indo até sim. o Vale do, vale do Ribeiro. Isso. Né? Mas, depois de Santos, qual é a cidade que tem mais? Praia Grande, Praia né? né? Grande. E que vem crescendo muito, né? Assim, Praia Grande... É, tem várias padarias sendo inauguradas, várias padarias sendo reformadas. Praia Grande é um município que cresce muito e que hoje não depende mais das padarias da região, não depende mais da temporada. Você sabe que eu acredito que até esse crescimento da Praia Grande, da nossa região como um todo, que tem movimentado também as padarias da região no sentido de promover melhores serviços. Até então, alguns anos atrás, um empresário, seja de planificação e também de outros setores, que estavam localizados em municípios muito sazonais, não tinha muitas vezes uma preocupação em investir no seu estabelecimento, porque durante a temporada se vende de tudo. Vende mesmo, não e tem... fora da temporada ele tinha dificuldade às vezes de se manter, é. ele não tinha um processo de fidelização daquele cliente. Acho que com o incremento da nossa região, com a população de Praia Grande e dos outros municípios que vêm de carona, isso fez com que o, o, o empresário se sinta mais confortável em investir no seu estabelecimento. Hoje tem padarias... É, fantásticas na Praia Grande, é, Bela Caiçara foi inaugurada recentemente, o pessoal é, da Vista Alegre aqui de Santos está para inaugurar uma padaria também lá, já tive até vendo o projeto, não me lembro agora o nome da padaria, mas eu acho que Santa Terezinha lá na, na Kennedy passou por uma reforma bastante grande que era um movimento que você não via é, nesses municípios extremamente sazonais. Com o crescimento do município obviamente você passa também a ter um ambiente menos... É mais confortável para que o um empresário possa investir. A sua panificadora é arco-íris, você falou. É, eu tenho... na ponta da praia. Não, eu tenho arco-íris que fica aqui na pena 345, ali do lado da autoescola Rali. E recentemente a gente comprou uma outra unidade, isso faz 40 dias, a panificadora Santo Antônio do Litoral, que fica ali na rua Monsenhor de Paula Rodrigues. A gente adquiriu sim, há 40 sim. dias... E a intenção nossa é também fazer uma reforma grande, assim como a gente fez aqui na Arco-Íris, na função Pernambuco. perto da onde era Casa de Saúde, Beneficência isso. Portuguesa. A Beneficência Portuguesa, a gente está ali próximo de vários hospitais, em frente é? à Beneficência, isso. a meia quadra do Hospital Vitória, duas quadras do São Lucas, a São uma Lucas. quadra e meia ali do prédio da Unimed. Então a gente tem ali um consumidor um pouco diferente do que eu tenho na minha primeira unidade, mas a intenção a gente já comprou... Para começar uma reforma, algo parecido com o que a gente fez na arco-íris, eu hoje lá tenho 20 colaboradores e a partir do carnaval, acredito que após o carnaval, a gente está discutindo o projeto, conversando com o arquiteta, entendendo um pouco mais o consumidor para ver qual que é o, o investimento e qual a padaria que comporta ali. E a gente entende que após o carnaval a gente deve começar aí, uma obra bastante grande. Tudo bem, portanto é uma boa notícia, mais uma boa padaria ali na Vila Matias, né? na Monsenhor Paula Rodrigues, naquele local que precisa de fato, porque ali tem muito, muito público, muita gente. Né? Então é uma bela iniciativa, portanto. E o mais importante é gerando empregos. Tá certo, dizer, isso é fundamental no Brasil de hoje. Já restabelecemos o contato com o Fernando, né, Felipe? Então eu queria chamar o Fernando de Maria. Fernando, estamos aqui conversando com o Antônio Pires Gomes. Tá certo? Não sei se deu para você. Sim, sim. Não sei se deu para você acompanhar. Demorou, mas, mas consigo. Mano. Agora consigo. Várias perguntas. Eu tinha listado aqui um monte de perguntas, <risos> mas o Antônio já respondeu. Você também, obviamente, fez algumas questões. É interessante ali nessa localidade, ali na. Ali, ali na realidade, é a Vila Belmiro, ali também é, há uma carência efetiva, porque você tem a UPA também, a UPA central, enfim, há uma carência de estabelecimentos ali, especialmente de alimentação. Então, aí é uma, uma, um ótimo local para valorizar, aí, especialmente a, a população, enfim, os usuários que frequenta aquele local. Gostaria de saber, do, do Antônio, duas questões que estão muito claras, né, a respeito, principalmente, que, assim como Feira Livre, né, fica, sempre ficava aquela questão do, do, dos herdeiros tocarem né, quem vai tocar a barraca da feira isso deve acontecer também na padaria porque é um trabalho praticamente 24 horas né, algumas padarias aqui em Santos trabalham de forma 24 horas por exemplo, também, o Antônio comentou são mais de 150, 160 funcionários essa questão de mudança de gerações, né, como trabalhar com isso, daí, você mesmo a prova disso jovem, nesse sentido como trabalhar com isso porque é um grande desafio e é uma vida também que não é tão simples assim Ser dono de padaria prova dizer que uh, o barraca e feira com brinca de jornal por exemplo como lidar com isso com essas novas gerações essa mudança obviamente de mentalidade né eu acho que é um grande exemplo você pode falar também da sede durante décadas ficou parada lá a obra ali ficou só aquele esqueleto externo e agora é motivo de ter um vídeo refeito do ano passado vocês vocês divulgaram, né? e hoje o prédio já está, pelo menos externamente, já está pronto. Eu gostaria também que você falasse sobre isso daí, depois a gente tem mais perguntas, mas é só para começar a aproveitar a oportunidade que a gente consegue agora fazer as perguntas. Pois não, Fernando, muito obrigado. Antônio, deu para entender tudo? Claro, né? claro. Então tá obrigado pela pergunta, Fernando. Na verdade, a questão da sucessão é, do negócio é sempre uma pauta aí dos nossos encontros. Eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro que quem trabalha com planificação ama o que faz, porque se não ama, não consegue tocar uma atividade que demanda tanto do, do dono do empresário. É, e, e eu acho que quando isso acontece de forma natural, não imposta pela família, a chance de sucesso é ainda maior. Eu, meu irmão, é, para citar o nosso exemplo, é, nós tivemos outras atividades, Sim. eu fui morar em São Paulo, no Rio, em tenho outras atividades comerciais aqui na cidade, e em algum momento a gente decidiu assumir um negócio familiar, é, não foi algo imposto. Ou... Então acho que isso foi a grande chave aí do sucesso que a gente tem colhido ao longo desses anos. É, e eu vejo que, sim, existem alguns pontos que têm essa dificuldade de sucessão, porque o filho teve uma oportunidade que os pais não tiveram. Não tiveram de estudar, de é, crescer. Os pais todos são guerreiros, e batalhadores prazo, e sim. vencedores. E, e a vitória se deu muito pela persistência, claro, insistência, pela luta, a batalha do dúvida. dia a dia. É, os filhos dessa geração tiveram oportunidade de se formar, de estudar, de, de escolha até de outros caminhos. Claro, então claro. eu acho que o ponto fundamental é quando isso acontece de forma natural. E segundo, eu também vejo que é importante quando essas duas gerações se encontram à frente do negócio, que exista... É, a harmonia entre esses dois, claro. de tanto todo o respeito e, e conhecimento daquela geração que está ali à frente do negócio há tantos anos, mas também todo o oxigênio, Sim. o gás das gerações mais novas de promover um delivery, de promover claro. outros serviços, e eu vejo que as padarias que têm as duas gerações trabalhando juntas em harmonia são as que acabam tendo desempenho muito melhor, mais sucesso. Porque eu imagino que veja com essa questão sucessória. Ah, eu imagino que muito dessa modernização de padarias se dá em razão da, dos sucessores jovens que vêm com outras ideias então, aqueles que tiveram oportunidade de estudar sim, sim. e colher novas experiências e aplicá-las no negócio daí a importância da harmonia para que não haja o um conflito de gerações porque eu acho que é, a padaria como eu no início da há 50, 60 anos atrás, era outra. Sim. Não é? O leite é. era levado na porta de casa, Sim. o pão era levado na porta de casa. Na verdade, <risos> é, acho que está mudando... Um, um, um, é, a gente tem uma mudança no perfil de quem está à frente do negócio, está saindo aquele esterótipo, tipo daquele português com a caneta na orelha, é. com a barriga encostada no balcão, para a geração dos filhos que tem uma mentalidade menos de comerciante, mais de empresário. Exatamente. De investir, de ver onde tem as oportunidades, de fazer... E ver as falhas, ver o crescimento. melhorar e é. tal. Acho que essa é a grande mudança. Você está é. tá, tá saindo um perfil mais de comerciante, que estava à frente do negócio e um funcionário do negócio para é, um empresário ali que tem condições de entender melhor o negócio, fazer as contas, onde que tem que investir. Quanto à pergunta do Fernando a respeito da sede, de fato é verdade, a nossa sede ficou parada por 27 anos na, na gestão anterior e que era um motivo aí de muita tristeza para todos os empresários da região. Acho que com é, essa nova diretoria, que já está três anos à frente do sindicato, no primeiro momento a gente é o primeiro ano a gente gerenciou o sindicato olhando o retrovisor porque a gente herdou muitos problemas Sim. muitas dificuldades acho que um ponto fundamental e importante para que a gente pudesse dar a virada foi a unificação de todas as associações é, que foram sendo criadas ao longo dos últimos 35 anos por discordância da gestão do sinaspan é, então acho que esse foi um ponto fundamental para a gente promover essa virada é, Além da da além fachada que a gente é, finalizou, a gente tem uma série de desafios em relação ao prédio. É, a gente pretende aí, é, acredito que não no final deste ano, mas ainda no, no início do ano que vem, é, reinaugurar a nossa escola de panificação, que é um importante centro de formação de mão de obra, uma mão Bem. de obra que tem um, um salário médio na nossa região, bastante significativo, é, e mais do que isso, ser um centro é, para o pequeno empreendedor. Eu costumo falar, eu tenho um sonho, se você me perguntar como que eu vejo o sindicato daqui a alguns anos, eu vejo o sindicato como um suporte para o um empresário em toda e qualquer frente. Eu claro. acho que o papel do sindicato ele mudou. Eu, na verdade, nem gosto de usar muito a palavra sindicato, porque eu acho que a gente associa coisas não tão positivas. E muitas pessoas hoje me perguntam de assuntos, de tabela nutricional dos produtos, até porque a gente está tendo uma mudança, ou questões tributárias, é, e que muitas vezes o sindicato não tem o cartabilite para discutir isso de 1.200 padarias com 1.000 produtos em cada uma dessas padarias mas o sindicato sim tem condições de ser um facilitador claro. então eu vejo o sindicato ocupando um andar com um centro de treinamento e formação de atendente a gente vai replicar o espaço de uma padaria como se tira o café numa máquina de café expresso é. como se corta no cortador de frios não só a limpeza do, do equipamento que são equipamentos caros hoje em dia mas também como se corta com melhor qualidade como que atende na mesa e também todos os outros serviços que estão por trás da padaria hoje muita gente vai pro vem me procurar ou procurar o sindicato a respeito da tabela nutricional. O sindicato não tem esse accountability, mas a gente pode ter um parceiro sim, que vai estar situado no prédio, que vai estar ali não só para atender as padarias, mas vai estar ali atendendo o um pequeno é, comércio de panificação e food service da nossa região, mas que o sindicato vai fazer essa ponte com condições de prestação de serviços mais competitivas para aquele que for o nosso associado. Muito bem. Aí estão os planos da nova, da diretoria do, do, do Sindicato da, da Panificação, planos, a sede própria? A sede é própria. própria. Isso é importante. E transformar num centro educativo de formação profissional. Uma bela ideia. Parabéns, portanto, por essa ideia. Tomara e vai dar certo, sem dúvida nenhuma, daqui a dois anos mais ou menos, quando terminar a sua gestão, Olha, você está entregando isso. A ideia vai vai acontecer, eu não tenho dúvidas disso. Em claro. relação ao prazo, pode ser que o prazo a gente não acerte o prazo, mas a conclusão está certa, vai acontecer. Escuta, o estatuto do sindicato permite reeleição ou não? Você sabe que essa foi uma grande discussão e foi uma condição antes de que a nova diretoria assumisse. Até então, o Estatuto, ele tinha uma série de cláusulas, era um calhamaço de mais de 200 páginas, é, e que tinha alguns principais pontos, como período de mandato, reeleições indefinidas, até mesmo quais as premissas indefinidas necessárias... Indefinidas é bom. É, é, até mesmo quais as premissas necessárias para que se alguém fosse postulante é. ao cargo de presidente, e também alguns cargos importantes dentro da composição da diretoria. A gente, ao longo desses três anos, a gente... É, Produziu um novo estatuto, algo mais simples e que garante o mandato passará a ser de três anos, com direito a somente uma reeleição. reeleição. Portanto, seis anos de mandato. É isso. No entanto, essas mudanças passam a vigorar a partir do próximo mandato. Então, tá. essa diretoria assumiu no estatuto anterior tem cinco anos, então até o meio de 2024 Quatro, a gente não. vai continuar à frente do sindicato mas depois a gente vai fazer a transição para que outras, outras pessoas, pessoas... E é, e é importante bem, que você declara, tenha essa a sua contribuição essa, claro. é, alternância aí de poder, de mentalidade. O importante, eu costumo falar, o Toninho pode ser quem aparece, quem está dando entrevista, mas o importante é você ter uma diretoria muito forte e atuante. Claro. Quem está à frente, às vezes, é quem se dedica ou quem aparece mais. Sim. Não necessariamente é quem mais trabalha, Sim. mas é quem mais aparece. Claro. Então, eu acho que o importante, independente de quem for... É, me suceder à frente do sindicato, é que a, a atual diretoria, outras pessoas possam vir agregar. projeto em si não Exatamente. se perca. Exatamente, é isso aí. Muito bem. Antônio, uh, peço a licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região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 Muito bem, estamos de volta com o Vernal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 22 de setembro. E hoje vamos, estamos ainda agora para o último bloco do programa, passa muito rápido. E hoje entrevistando aqui nos estúdios da Boc News TV, Antônio Pires Gomes, que é o presidente do Sindicato da Panificação e Confeitaria. Da nossa região e também até o Vale do Ribeira. Eu agora queria chamar o colega Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas e perguntas aí de amigos e internautas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Sim, Chico. O Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mandando um abraço para o Antônio Pires, que esclarece as dúvidas. Parabéns pelo programa. Vereador Benedito Furtado, Toninho, grande inteligente sindical e comerciante de vanguarda, de ideias novas, empreendedor por natureza. Parabéns, dando um abraço e lembrando, obviamente, Furtado, não poderia esquecer, os pets nas padarias. Até, até um gancho também. É, hoje a gente está vendo também uma demanda de padarias pets. Você acha que isso também é uma tendência? Também, as próprias padarias tradicionais começaram também a vender produtos para pets nesse sentido? E você falou também tabela nutricional, isso está sendo algumas mudanças na legislação, gostaria que você esclarecesse mais, até porque é, só as padarias que são associadas ao sindicato, ou, por exemplo, forças casas de massas também podem se associar ao sindicato. E, por fim, aproveitando aí, já que eu não tinha oportunidade no primeiro bloco. <risos> para falar sobre o Cará, né, que virou aí símbolo imaterial material de Santos, até o tanto, o imperador do Furtado, de que se passagem, tem até vídeo nesse sentido. E eu gostaria de saber o que, que isso mudou. Né? Provavelmente, vamos ter o um festival do Cará, aí, é, desenvolvido aí pela, pela RP Denise Rovas, também nossa parceira também. Gostaria de saber o que, que isso mudou também, o fato de, do Cará ganhar essa dimensão aí como, como patrimônio imaterial. Da cidade de Santos também nesse tipo. Muito bem. bem vamos, vamos lá. Vamos <risos> lá, um abraço também a todos, um abraço ao Benedito Furtado, que foi o autor aí da, da lei que, que reconheceu o pão de cará como patrimônio cultural e material. Eu digo reconheceu porque ele já era de direito. Sim. Por mais que a cidade tenha promovido alguns anos atrás, qual o prato gastronômico, onde a Meca a Santista se destacou nesse processo, o pão de cará sempre foi o produto. Olha uma imagem de belo pão de cará. É, reconhecido. E é bom que é o pão de cara do meio. Por que, que é. as pessoas pedem do meio? É porque ele acaba não tendo a, a beirada e é. ficando mais macio. É. E, então, agradeço ao Benedito, ao prefeito Rogério Santos que sancionou esse importante projeto. A gente, a partir é, da aprovação do projeto 1. Um, a gente percebe um, uma visibilidade do nosso produto muito grande, isso se reflete, refletiu de forma geral em 20% de incremento de vendas dos Não nossos diga, produtos, hoje o Pão de Cará tá levando o nome da cidade de Santos para diversos municípios em que em todos eles é colocado Pão de Cará de Santos, em Serra Negra em Franca, vários donos de padarias, empresários é o Pão de de, de, Cará de, de Santos de Santos tem, tem me procurado para pegar a receita para poder levar o produto e eu acho que o, o, o pão de cará, mais do que o produto em si, é, ele é característica, como o Santista se localizar na cidade pelos canais, andar de magrela na ciclovia, passear pelos maiores, pelo maior jardim de orla do mundo, ter no quintal de casa o maior porto da América Latina, e o pão de cará é o produto gastronômico que melhor identifica o jeito Santista de ser. Agora, falando em jeito Santista de ser, Antônio, tem a ver com você também, é a questão da média. E média é coisa de Santista. É isso. O pão francês. Sim, né? sim. Você vai em São Paulo, por exemplo, se pedir cinco médias, o cara vai fazer cinco café com leite de sabão. Isso tamanho. é verdade. Você, né? é, que é o, outra característica O isso. pão francês tem aproximadamente 27 nomes é, pelo país: pão um de água, cacetinho, pão francês. Mas média é somente aqui na nossa só região, não só em Santos, mas Sim. nos municípios aqui é, da Baixada Santista. Assim como o Pão de Cará é um produto aqui de Cará, mas é um produto caissara é, claro, que já claro. ganhou aí fronteiras além do município de Santos. É, hoje Sim. se encontra Cará com tubérculo Cará. É, com integral, com melado, tradicional, com aveia <risos> e mel, com gotas de chocolate. A partir, acho que dessa visibilidade, Aí, os padrões começaram nada. a explorar Ah, e, que nem panetone, é né? É. Panetone. Agora tem de Mais tudo ou motivo. menos assim, que legal. E muito acho bom. que foi muito importante para o setor de panificação e também para a cidade, que acaba tendo um produto reconhecido. É. É, o presidente Rui, da IPESP, Associação da Indústria de Panificação do Estado de São Paulo, está levando a, a receita do Pão de Cará para um evento que vai ter na Finlândia, não, com um produto aqui, não só Santista, mas do Estado de São Paulo. Então, acho que a partir de um reconhecimento desses... Se abre inúmeras possibilidades Sim, é de levar o produto e o nome da cidade para diversos e aí, lugares do mundo. E um pão de caraca um manteiga, um cafezinho, é uma delícia. Viu? É verdade. <risos> Bom, vamos lá. É, o Fernando colocou também a questão dos pets, padarias, vendendo produtos de pets, a permissão para o cachorro entrar na padaria, enfim, essa abordagem é. toda. Eu acho que tem, tem duas frentes. Uma é que existe uma franquia. É, chamada padaria Pet, que não é, é, é um pet shop com o nome de padaria. Tá. É, ela tem uma unidade, se eu não me engano, no Canal 2, próximo a Carvalho de Mendonça, ali quase ao lado da padaria Ponto Chique. Então acho que esse é um modelo muito novo é, e que a gente precisa um pouco mais de tempo para ver, mas assim, não tem nada a ver com padaria além do nome. Padaria Pet ela é um pet shop que usa o nome padaria, padaria por causa dessa relação tão próxima que a gente tem com as padarias. Agora, a questão dos espaços pet friendly, é, acho que todas as padarias que comportam é, o acesso desse, é, desse serviço, elas têm se adaptado. Eu vou citar, por exemplo, a padaria Luxor, na General Rondon, que construiu um deck em frente, tem um espaço bastante agradável para o café da manhã e que permite ah, é, é, o acesso, o aí, acesso dos animais. Que... então acho que, Quer isso dizer é, que existe padaria existe, que existe, existe, existe sim. É claro que isso depende muito da estrutura da padaria, é. nem sempre isso dá para se acomodar os diversos públicos, mas existem sim padarias que estão se adaptando e eu acho que isso é, é um caminho natural também, porque é uma exigência hoje do consumidor, do nosso cliente. Então, conforme as reformas forem acontecendo, as padarias já vão ter esse tipo de preocupação é, para que a gente possa também atender esse cliente que está passeando aí o seu pet. Fernando colocou também se seria possível as padarias venderem produtos pet. É não possível? Existe. Não existe isso? Não é possível? Olha, não existe qualquer tipo de restrição é, na comercialização desses produtos. Algumas padarias comercializam produtos pets industrializados, nas gôndolas como nos ah. mercados, é, mas não é um segmento ou um nicho, muito trabalhado ou muito oh, relevante dentro das, dentro padarias, das da padarias. da região. Muito bem. E a outra questão que o Fernando colocou também da tabela nutricional. É, na verdade, a tabela nutricional ela é uma importante fonte de informação para o nosso cliente, consumidor. Hoje, a tabela nutricional ela já possui muita informação é, e está se passando agora por um ajuste onde está se padronizando, por exemplo, independente da gramagem do produto como 100 gramas, a tabela nutricional sempre vai estar tá contendo a informação como 100 gramas, né? independente se o produto tem 60, 200 gramas, está se padronizando isso. Então são pequenos ajustes, além de uma série de leis, de, de leis que já vinham sendo colocadas dentro do país. Se contém é, alérgicos, é, glúten as questões de calorias, tudo isso já tem. E respondendo também a pergunta do Fernando, essas são informações que não valem só para as padarias, mas casas de massas, é, Confeitaria confeitarias, isso. todos os estabelecimentos que produzem é, produto alimentar, é, tem que estar tá colocando essas informações aos seus clientes, para que ele possa tomar a melhor decisão. Você sabe que tem uma... <coughs> Uma padaria até não é tão conhecida na né? Alexandre Culano, que só trabalha com produtos sem glúten e sem lactose. Ah. Todos os produtos naquele estabelecimento são sem glúten e sem lactose. Poxa vida, olha é que bela informação. Ali na Alexandre Culano, portanto, um trecho entre canal 3 e conselheiro. Canal 3 e conselheiro, se eu não me engano, é número 71 ou 81, mas eu posso estar tá equivocado. Tudo bem, de qualquer maneira está uma dica ótima aí para aquelas pessoas, crianças tem, e tem, tem, tem, tem, tem, tem pessoas que não podem. É, consumir glúten fica aí uma dica importante uh, uma, uma outra dúvida em relação a essa questão da tabela uh, algum tempo atrás uh, Antônio uh, havia denúncia de que muitas padarias utilizavam-se do bromato para deixar o pão mais gordinho depois ele era completamente fofo vazio por dentro quebrava quebradiço, esse tipo de prática foi eliminada, acabou? Olha, isso era muito comum, se escutava bastante, mas eu vou falar da minha experiência. Tá. Meu pai, eu tenho 46 anos, meu pai tem 54. E eu mesmo, quando mais novo, cheguei a perguntar essa mesma questão para o meu pai. E tanto meu pai quanto eu, há seis anos à frente do negócio, nunca tive nenhum tipo de oferta ou compra de um produto similar. Então eu acho que isso muitas vezes é, é, é aquele tipo de de história que tem uma proporção muito maior do que, do de que fato. a realidade. É. Acho que havia, havia. É, provavelmente sim. padarias é. que você comprava o pão, era enorme. E aí, é, provavelmente sim, né? eu não vou falar que não. não mas dentro da minha realidade você não e da experiência do meu pai de 54 anos, narco, na Arcoíris, no na mesmo atividade. Endereço, assim... É, nunca foi utilizado, até porque ninguém nunca. Não foi nem que. Meu pai nunca quis, ninguém nunca ofereceu. Se você me perguntar o que é, eu não sei lhe responder. <risos> não, na época havia. Foram diversas denúncias de que havia Sim. essas padarias que trabalhavam dessa maneira, Sim. até para engordar um pouquinho o pão e vender mais. Aliás, isso me, me remete a uma pergunta que eu queria fazer para é, aspecto é, da, da informação e da curiosidade também. Por que? o valor do pão passou de unidade para o quilo. Se não me engano, essa mudança ocorreu há pouco mais de 14 anos, foi aberto no ano passado também, se não me engano, até uma nova discussão se a venda por peso seria mais adequada, foi aberto, inclusive, uma pesquisa de opinião pública, é... e se entende, tanto há 14 anos atrás quanto nesse processo que teve recentemente, Ratificou a venda por peso. Primeiro que a gente entende que ela é mais justa para todo mundo da cadeira. Ou seja, seja para quem produz, porque ele não tem é, nenhum tipo de vantagem, né? É, quando você vende a unidade, o meu é um real, o seu é um real, só que não pode ter 50 gramas, o teu 70 gramas. É, então você não tem a referência é, ou, é, da unidade. A unidade, como você mesmo falou no início, pode ser, pode maior, ser um, ou maior ou menor. O preço seria único, não seria é, justo, portanto. Não seria justo, ora para o um empreendedor, ora para o cliente. Então a gente entende que esse não é um ixo da população, acho que a população se adaptou muito bem a venda por peso do, do pão francês, e, e não acho que esse é um lixo E tanto há 14 anos atrás Quanto na pesquisa que foi realizada no ano passado Se ratificou aí a venda por peso Que eu entendo que ela é mais justa para todo mundo Mas por exemplo, o Antônio é, Vamos dar um exemplo de um outro produto é A banana Por exemplo A banana você vai à feira Tem, Hoje temos uma feira aqui na Pedrolessa Você vai à feira não. A dúzia da banana, a dúzia Custa 4 reais, 5 reais Mais ou menos, a dúzia você vai no supermercado, por exemplo, são bananas enormes, quer dizer que você vê que foram, foram evidentemente aquilo tem muito mais produtos químicos do que uma, uma banana enorme. Simplesmente, e é vendida por quilo. Então você compra duas bananas e está pagando seis reais. Dizer, é um absurdo o preço da banana, por exemplo, no supermercado. Na feira é muito mais barato, quando é vendida como no passado. Produzia. Isso foi uma amostra de que uma tentativa, me parece, de empresários ganharem um pouco mais vendendo bananas e outros produtos por quilo. É, na verdade, eu acho que, é, citando o teu exemplo, a diferença é que quando você banana outros itens gastronômicos, o consumidor, ele, ele que escolhe o produto, ele que pega o produto dentro do seu carrinho de supermercado, tá. por exemplo, o seu carrinho de feira. Diferente do pão francês, não existe o autosserviço do pão francês, existe uma legislação que não permite que isso Você aconteça tem. no Brasil. Então, acho que isso é, já responde parte da sua pergunta, porque seja cinco reais o quilo da a meia dúzia de banana... Quando o cliente tem ali a opção de fazer a escolha, se eu quero aquela um pouquinho maior ou aquela menor, qual que está mais agradável, mais é que, madura. Porque ali no supermercado não tem menor, <risos> só tem maior para vender. Mas... A banana, olha, banana, vou te dizer uma coisa, eu, me, eu posso. Me, fico, é um escândalo. O preço da banana num supermercado é um escândalo, porque as bananas são gigantescas só para vender mais. É muito mais interessante vender na feira. Não estou fazendo propaganda de feira, não, mas sai muito mais barato e a banana é muito melhor. <risos> tá certo, Antônio. Tá? Fernando e Maria, deixa eu ouvi-lo mais uma vez, que nós já estamos, Fernando, já sabe que passa muito rápido, nós já estamos aqui e já estamos mais ou menos no limite do programa. Por favor, Fernando. E o assunto é, é, é interessantíssimo, né Porque atende a todos, aí todo mundo, obviamente, tem uma história numa padaria, que seja padaria oh. não, não faltam isso. E como? Comentou com... Com, com refrigerante para dar uma estufada, quando era moleque, para ir para a praia, né, não tinha dinheiro, então era isso que, que era comum. Né? Mas eu, eu gostaria de saber, Doutor, de depois até do dia 16 de outubro, é o dia do pão, se tem alguma programação específica também para comemorar a data, geralmente o sindicato faz algumas ações alguma, para estar tá prevendo aí alguma atividade específica para comemorar o dia do pão, aí no próximo dia 16. E dia também de Santa Edivídez, a protetora dos endividados. É, dia, excelente pergunta, Fernando. Dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Pão e o sindicato, pela terceiro ano, vai promover o Dia do Pão Solidário. Ótimo. Onde 30% da venda do pão francês nas padarias que participarem dessa ação é revertido para as instituições de caridade da nossa região. Belencha. Nós já tivemos dois anos. É, a Casa Val Benedita e a Pai de Paragrande são as entidades que são beneficiadas com essa ação, já foram doados mais de 44 mil reais ao longo desses dois anos. Esse é o terceiro ano que a gente está consolidando esse tipo de ação, a gente espera uma adesão muito maior das padarias e também da população, claro. que, que no dia 16 de outubro Possa adquirir os produtos, porque o pão quentinho da padaria é uma delícia, mas naquele dia, 16 de outubro, ele tem um gosto ainda mais especial. E vale para o pão, só para qualquer gasto que só. a pessoa tenha. Por pão, pão francês. Pão a pão francês. É. Toda a venda de pão francês nas padarias que estiverem participando da ação, que vão estar tá identificadas. Certamente todas vão tem participar. Um, tem um site também para você buscar quais as padarias que estão participando. É, a gente vai estar tá divulgando isso e intensificando essa divulgação até o próximo dia 16 do 10, para a gente promover aí. É, e ajudar as famílias, solidária é importante. as famílias que são atendidas pela Pai de Praia Grande e também pela Casa Avó Benedito. Muito bem, uma bela iniciativa, parabéns, por tomara que seja um sucesso e que todas as padarias se engajem nessa campanha meritória desenvolvida pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região e Vale do Ribeiro. Antônio, você sabe, o tema é fascinante, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença e principalmente pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. É, Francisco, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer participar nessa manhã com vocês. A gente falou aqui em off que quem trabalha com padaria ama o que faz, é porque verdade. não é fácil trabalhar de segunda a segunda, 24 horas, porque a padaria fecha, mas tem funcionários lá trabalhando, garantir o café da manhã da população. Lá, <risos> é então é sempre um prazer você falar do que você trabalha, do que você gosta, do que você ama, e estou sempre à disposição, mais uma vez obrigado pelo convite. Muito bem, este Antônio Pires Gomes, o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região, da Baixada Santista e até o Vale do Ribeira, são vinte e tantos municípios, a área de abrangência do sindicato. Muito obrigado pela presença do Antônio, muito obrigado ao Fernando, muito obrigado ao, ao, à equipe técnica, ao Felipe e sobretudo muito obrigado aos nossos amigos e internautas pela audiência qualificada de sempre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 Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.